Então, vamos falar sobre o 22 Um Sábado Um Conto, que foi suspense, jovem, fantasia, no presente, que o pessoal vou Para um pouco. Aliás, se você chegar chegando nesse vídeo de paraquedas, não tem a menor noção do que é o Sábado Um Conto, tem um link para vir para um post explicando como é que é aqui embaixo na descrição acho que é o primeiro link que eu coloco logo geralmente. esse esquema de do pessoal votar e eu só descobri na hora o que quer acaba atrapalhando um pouco também o processo criativo é um desafio interessante de você chegar assim o que eu vou escrever e de repente descobrir naquela hora mas também dificulta um pouco principalmente quando é é suspense porque o suspense pressupõe uma coisa no final que vai acontecer você vai descobrindo naquele suspense então, para ficar legal o conto de suspense, você tem que já saber, você que está escrevendo tem que saber qual é o suspense. E como eu tinha que meia hora para pensar em tudo, suspense geralmente não dava 100% certo. Em que sentido que não dava certo? Por exemplo, os meus suspenses, todos, quase todos eles, tenderam, esse inclusive, tenderam para terror. Eu acho que eu tenho uma facilidade um pouco maior de escrever terror, de escrever suspense de terror. Eu gosto de terror porque ele te leva, ele te permite é, testar os limites né, das emoções, do ética, moral, etc. Né? Eu acho terror bem interessante. Que nem ficção científica que te dá ficção e fantasia, né, que te dão um, uma certa carta branca, uma certa permissão de falar umas coisas que seriam pesadas de outra forma e não ficam pesadas porque afinal de contas é fantasia, é um futuro muito distante, coisa assim. No caso, a ficção sem tira a pena. Então, o 22º Um Sábado Um Conto, que foi suspense, fantasia, presente, jovem. O jovem, eu resolvi pegar um outro tipo de jovem, porque é o que o pessoal chama de jovem adulto. né? O pessoal já é na faixa dos quase 30, às vezes até 30 e pouco, mas que tem aquele esquema de vida de jovem, que isso... A gente pode fazer isso hoje em dia. Aliás, você pode ser jovem aos 70 anos de idade atualmente. E o pessoal na faixa de 25 a 35, hoje em geral é jovem ainda. Joga videogame, anda de patins, de skate, vai para as festas, sai com os amigos. Não é mais aquela coisa, né? Quando eu tinha, quando os meus pais tinham 30 e poucos anos, eles eram senhorizinhos. Então... Eu peguei esse, essa faixa de jovem, o pessoal na faixa dos 28, 30 e pouquinho, 32, fazendo festa. Assim, leu o conto antes também, tá? O link pro, pro conto aqui embaixo, porque eu sou obrigado a fazer spoiler para comentar o conto. Então o que eu, que eu fiz? Eu falei, vou tentar entrar direto na ação, porque é um conto, é, é, é um suspense, tem que entrar no suspense logo, ficar apresentando muitos personagens. Não vai dar certo, porque demora, né? Não, não, não condiz com um conto que tem que ser escrito em 4 5 horas. Se fosse um conto que eu tivesse mais tempo para escrever, eu poderia, depois de o conto, é uma coisa que não dá tempo de fazer num sábado um conto. Então, o que eu fiz? Eu comecei já com os amigos, né? Dois amigos chegando de elevador, né? Estavam numa festa com... É bem festa. Sabe quando você reúne os amigos, um monte de gente para jogar videogame, bater papo, é, beber... É, conversar sobre série e coisas afins uma coisa meio nerd que hoje em dia todo mundo é nerd e eles estavam na casa da Carla que é a personagem dona da casa e é, esse casal que não é um casal eram dois, dois dos amigos estão chegando de elevador que foram pegar cerveja cada um pegou seis cervejas seis garrafas de cerveja estavam chegando a Jo e o esqueci o nome do personagem também eu fiz um conto com 12 personagens, lá pelas tantas, quando eu fiz a revisão do conto, eu vi que eu em um momento, acho que foi um momento só, eu troquei uma, a dona da casa pela, pela menina que está subindo no elevador. E esses dois, gente, Jo e Rick, acho que foi Joe e Rick, eles estão chegando e quando eles saem do elevador, entra um vento frio, sabe quando abre a porta do elevador, e ele tem aquela diferença de pressão? e entra um vento no elevador ou sai, entrou, só que era um verão, a gente verão no Rio de Janeiro, então o eles eles batem esse vento, só que é um vento muito frio, eles acham estranho, aí eles pegam as cervejas, colocam na porta do apartamento da carro, tocam a campainha e vão ver o que, que vão ver de onde vem esse vento frio, estranho, aí chegam na porta do vizinho, dois vizinhos, duas portas para o outro lado, na segunda porta, e é como se viesse essa, essa, esse vento frio atravessando a mesma porta. E tem uma luz enorme lá dentro, tão grande que o olho mágico chega a parecer um, uma lanterninha de LED. Né? E na hora que eles encostam, na, na verdade a Jo na hora que a Jo encosta a mão na porta, para tudo, para o vento frio e some a luz que está lá do outro lado. E ela descobre que a porta está aberta e eles entram no apartamento. Uhum. O conto começa assim: é todo escuro, eles pisam no chão em fragmentos da, da das lâmpadas que teriam estourado, só que eles não ouviram o barulho, barulho de lâmpada estourar e tá tudo escuro, só com a luz que reflete do corredor e a luz da lua, que é de noite. E eles vão entrando, a, a Carla acaba vendo que os, que os amigos estão, a Carla sai do apartamento porque eles tocaram a campainha para Alguém pegar as, garras, as, as cervejas, a carra deixa as cervejas com alguém e vai ver o que os amigos estão fazendo na, na casa do vizinho. Está tudo apagado, sai daí, a gente está dormindo, tentando dormir, papapá. e ela conversa isso com o certeza que é Rick, com o Rick, que é o cara que estava lá, enquanto a, a Jo estava entrando, saiu entrando, meio que descontrolada, meio que não é descontrolado, ela foi devagar, mas meio sem, um, sem consciência do que estava fazendo. Assim, Sabe quando você se sente atraído por uma coisa, tem alguma coisa errada, né? Você sente que alguma coisa está acontecendo? Então ela vai e quando eles estão entrando, quando a Carla e o Rick estão entrando no apartamento, ela já está voltando, andando de costas. E eles descobrem que no quarto tem duas pessoas na cama e uma sombra. Que eles não conseguem ver direito, está é muito escuro. Uma sombra no escuro fica difícil de ver. E daí começa o suspense. Do, do, do conto, os amigos todos acabam se entrando no apartamento e descobrindo, é, filmam, fotografam o que está acontecendo, então, todo mundo tem celular e tem uma, tem uma morte e eles não entendem o que que é, então você vê que o, o suspe... a sombra que tem ali era uma sombra sobrenatural, é, daí é, fica o, a parte de fantasia esse conto tem um final que eu gostei muito, uma imagem no final que eu gostei muito, quando eles encontram, eles recebem uma mensagem de uma de uma pessoa, de um, um ser dessa realidade fantástica que com, com a qual eles esbarram. É mais ou menos isso a história, que eles têm que se separar, tem um pouco de aventura, não tinha que ser uma aventura, aquela coisa, uma certa correriazinha. O conto aborda o quê, na verdade? Eu quero abordar. No, no conteúdo óbvio, né, o suspense, a coisa subnatural que foi a primeira coisa que eu pensei. Eu pensei em fazer aquele choque de realidade, de quando você descobre que as fantasias normais que todo mundo tem são de verdade, porque todo mundo diz que acredita em deuses, em anjos, etc. Mas ninguém, mesmo de verdade, assim, você vê um anjo, você fica assim, uau, né? Ninguém espera ver um anjo, ninguém espera ver um, um espírito. Eu tenho um parente que diz que vê a gente morta, mas é, são raras essas pessoas, né? E a gente, a, a maioria das pessoas que encontram quem diz que vê espíritos, doentes, ah, acha que a pessoa tá de sacanagem, ou acha que a pessoa é meio maluquinha, ou ela tá falando de, de, de um jeito figurativo, né? Aqueles adesivos que tem em carro, né? Jesus vive, falei com ele hoje. Ninguém acha que o cara jantou com Jesus, o cara. ninguém espera essas coisas. E esse ponto é esse, é, tem esse encontro, né? Como é que as pessoas se sentem? ao se deparar com a realidade de um mito que é muito comum, né? Anjos e Demônios, que é mais ou menos o que está nesse, nesse, nesse conto, com uma visão um pouco diferente de Anjos e Demônios, e essa foi a primeira coisa que eu quis colocar de interessante no, no conto. A segunda coisa é a qualidade da amizade das pessoas, que é aquela amizade de estamos juntos para tudo, sabe? Até me inspirei num grupo de amigos, de amigos que estão é, por trás do, do site nível épico, é um pessoal muito ligado em, em literatura, séries, filmes. É, é um pessoal super interessante. Vou colocar até o link do nível épico aqui. As pessoas são um pouco controladas demais, talvez, no conto. Acho que elas ficariam um pouco mais.. As pessoas reais ficariam um pouco mais assustadas. Vai ver que eu quis agradar esses amigos que, do, lá do nível épico. Mas não sei, eu sei que ficaram um pouco calmas demais, eu acho, mas os personagens queriam ser calmos, eu deixei. Não cabe a mim é, dizer como é que o personagem vai ser, forçar o personagem para um caminho que não é o caminho que A, que gente... é. a dificuldade ficou por conta do... justamente de eu não saber. Eu fui descobrir qual era o mistério, qual era o suspense lá para meio do conto, porque eu não consegui ter tempo de pensar a história inteira a solução toda do problema antes de começar, então eu comecei tendo uma noção eu sabia que eles iam entrar em contato com anjos sabia que esses anjos é, estavam vindo castigar alguma coisa mas não sabia exatamente o que era só lá pro meio, do meio para o final que eu me toquei me veio a inspiração de que era um anjo apaixonado por pessoas que isso é uma coisa comum em várias é, tradições religiosas e que o que eles estavam vendo na verdade era uma pessoa e um anjo que, que tinha um humano e um anjo que tinham se casado, vamos dizer assim, e a consequência do que da morte que eles viram ali foi exatamente o rompimento é, desse relacionamento porque era proibido e foi descoberto e na hora que é, afastaram os dois o poder do anjo Deixou de existir, mantendo aquele humano vivo e o humano foi para o espaço. O humano foi para o espaço, morreu. Então, essa, essa, essa, essa, esse pequeno mistériozinho, ele só foi surgir meio lá para o final, para o meio do, do conto. E eu também abri mão, desisti das quatro horas escrevendo, fiquei seis horas escrevendo esse conto. Porque ele não estava fluindo tão rápido. E eu ando meio... é muito artificial. Eu fiz um sábado de um conto com um monte de coisa artificial, né? A coisa de só saber o que você vai escrever na hora, a coisa de ter só quatro, cinco horas para escrever o conto. E, na verdade, o é gostoso de você fazer é que nem você... ah, vamos nadar? Aí você mergulha e vai nadar 5 km, você está nadando feliz, né? Outra coisa, que cara Não, você vai nadar 5 km, mas você vai nadar 1 km um em cal, 1 km não sei o quê, e você não está com vontade de nadar cal. Então, essas limitações acabam tirando um pouco, do, um pouco do prazer. Não tira muito, não, viu? Porque escrever é legal. E descobrir o conto também é legal. Essa coisa de você sair escrevendo e ir descobrindo durante a escrita o que, que você está imaginando lá no seu subconsciente que ele não tinha visto ainda é muito legal. Mas é mais legal ainda quando você não precisa correr, né? Óbvio para você chegar à conclusão do seu conto, quando você tem liberdade de trocar, você chegar num, num momento qualquer, eu vou tocar tudo. Né? E essa liberdade é importante. A grande dificuldade, como eu não sabia qual era o mistério, foi chegar a ele. Então eu tentei não gastar muito tempo apresentando os personagens. Fui apresentando durante o conto, você sentindo. Assim, ah, claro, a dificuldade de lidar com 12 personagens. Eu nem coloquei o nome dos 12. Não pensei no nome dos 12 personagens e nem pensei na verdade em 12 personagens diferentes. Eles foram surgindo conforme eu ia escrevendo. Eu acho que surgiram oito personagens, né? Por aí. Que fizeram alguma coisa no, no, no conto tem uns oito. Os outros quatro ficaram meio nos bastidores ali, só de figuração. Até que achei interessante, porque eu achei que eu ia enrolar o tempo todo o nome dos personagens, a personalidade dos personagens, até que deu para para pegar bem eles, para manter bem essa imagem na cabeça, em grande parte eu acho que por ter pensado num grupo característico de amigos unidos, que tem aqueles perfis de pessoas dentro de todos esses grupos. Não consigo identificar nos personagens alguém que fosse equivalente a um amigo real meu, não. Fico bem misturado isso. Mas assim, o grupo, em geral, grupos de amigos, eles têm... Esses perfis, tem o um cara que é mais, que é mais é, arquiteto das coisas, que é mais controlado, que é mais organizado, tem o um cara que é mais intuitivo, tem aquela pessoa que tem aquele conhecimento específico de uma determinada área, e foi o que aconteceu no, nesse conto. Eu gosto muito do final do conto, já falei isso, né, eu acho, mas do, do final, eu costumo gostar dos finais dos meus contos, é engraçado, eu acho que eles vão, eu acho que vai desenvolvendo a ideia e eu coro -o chegando no final com uma ideia maneira. Aí seria o, o ideal seria pegar e rever o ponto todo e equalizar com esse, com esse final. O que eu achei que legal no final é que eles, entram, eles são procurados por um anjo para explicar o que aconteceu, para eles pararem de se, de se meter no fundo, ele quer se para. fica na de vocês, o que aconteceu foi isso, vocês não precisam mais se meter nisso. É um cala-boca, né? Só que eu gostei muito da imagem do, do, do anjo que é, muda a expressão sem mexer. A, a, ele abre a boca para falar, né? mas a boca não se mexe. E só as expressões que mudam. Não sei se eu seria capaz de fazer isso, mas a coisa toda de como eles são soterrados pela presença do anjo, eu achei bem legal. E foi, foi um conto bom de escrever. Gostei dele. É um conto que dá para desenvolver também. Ele pede, de repente, ele termina com um. um continua né, com um gancho para outros, outros, outros, outros contos dentro do mesmo universo. É um universo que eu acho que eu nunca tinha escrito. Tem uma crônica antiga que eu escrevi, que talvez tenha um pouco a ver, mas é uma ideia mais ou menos nova para mim esse conto, mas ele tem, é, tem espaço. Para mais coisas. Que ele termina nesse. no anjo falando assim: deixa disso, o que aconteceu foi o seguinte e não se preocupa mais com isso. Mas a partir do momento que eles entrarem em contato com essa realidade, que era o plano inicial do, do conto, né? De mostrar que essas fantasias, né? É, a essência de anjos ou de espíritos, não sei o quê, podem ser reais e a gente simplesmente não percebe. Tem muita coisa que a gente não percebe porque a gente não está atento àquele detalhe. Escolhe uma planta, por exemplo vai no teu jardim, procura uma planta que você, no jardim do teu prédio, uma planta que você nunca tinha tenha visto antes, que você não lembra de ter visto, aí marca aquela planta e você andando pela vizinhança, você com certeza vai ver um monte daquela planta que você não via antes. Tudo bem que é um exemplo meio bobo, mas é, você, se você não estiver procurando certas características das pessoas, pode ser que você não seja capaz de ver um alienígena dependente de nós, por exemplo. Foi isso que eu queria brincar no conto e no final eu acho que eu consigo, eu tento pelo menos passar essa ideia de que esses casos estão lá. E a gente não sabe o que observar para identificar esses, esses, essas realidades fantásticas que estão à nossa volta. Acho que foi isso. O conto. Espero que vocês gostem do conto. É, então já os dois links aí embaixo. E até o próximo.